Boa noite. Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil News, edição do dia 26 de março de 2021. E no Canadá News de hoje, é, eu vou trazer aqui como foi a feira de recrutamento é, realizada pela província de New Brunswick, né? Internacional. Essa feira ela foi online, é, essa missão de recrutamento, né, digamos assim, ela foi conduzida pela própria província. Eu fiz um vídeo aqui, eu vou deixar o link aqui em cima, é, na época, né, falando que ia ter as inscrições para essa feira. Essas inscrições já acabaram, tá galera? O evento já aconteceu. Eu estou aqui para dar um feedback é, baseado nas informações é, dos seguidores e das pessoas que entraram em contato comigo. Que de alguma forma, várias delas é, fizeram inscrição através é, do, da minha postagem, que descobriram a feira através da postagem, que elas estão sempre ligadas aqui no canal. Eu levantei cinco e meia da manhã e coloquei o link lá. E algumas pessoas também é, me procuraram depois, falando, filhão, como que eu faço para participar? É, eu não sabia que tinha o um canal. E vou pedir para você, então, que está chegando agora, que você não conhece nada, não sabe nada sobre como vir para o Canadá. Dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, que eu vou deixar alguns links com o passo a passo que eu utilizei. tá Eu compartilho a minha experiência aqui. Eu já falei várias vezes, não é fácil, mas sim, é possível. Ah, se você tiver uma meta, se você tiver um foco, se você fazer aquilo que tem que ser feito, e se você não desistir, porque os que desistem, eles vão ficar para trás, né? não tem jeito. É, mas, se é um desejo do seu coração, ah, colocando todo o seu empenho, toda a sua força, e colocando Deus em, na frente disso aí, é, eu realmente acredito e creio que Deus cria portas e que Ele pode mudar a sua história também, da mesma forma que mudou a minha. Beleza? É lógico que com muita ação. Se você não agir, você não vai conseguir os resultados. E voltando na feira de recrutamento. Bom, é, tinha uma lista de profissões na qual a província, ela hoje, ela precisa. Apesar de as fronteiras estarem fechadas, apesar de termos esse problema de saúde mundial, a província de New Brunswick, ela realmente foi diferenciada, se destacou nisso aí porque não tem nenhuma província hoje no Canadá fazendo esses eventos internacionais, organizados diretamente pela província. Isso mostra que a província ela está focada mesmo em trazer imigrantes é, para a província, por diversos motivos. Não é que o Canadá é bonzinho, já falei isso, o Canadá é uma mãe e está querendo ajudar as pessoas. Não, o Canadá está querendo aumentar a população para ele continuar crescendo e para essas pessoas que chegarem pagar e contribuir para manter as pessoas que já estão aqui, para manter os aposentados, para manter a educação gratuita, para manter o sistema de saúde, e sem pessoas, sem força de trabalho, isso é impossível acontecer. E com é, New Brunswick, o Canadá mesmo todo, está é, muito envelhecido e as pessoas não estão tendo filhos, é, não há uma outra saída é, que não seja a imigração. E esse problema de, de, de população não é de agora. Já tem quase 50 anos que o pessoal está trabalhando em cima disso e piora é, nas regiões mais afastadas dos grandes centros. Né? Hoje, as pessoas sempre ouvem do Canadá, do Canadá, elas falam de Toronto, falam de Vancouver. É, começou aí um bocado para Montreal, para Quebec, para Calgary, que foi teve um grande desenvolvimento. Mas hoje, a bola da vez é o Atlântico canadense. E não é a bola da vez só para os imigrantes. Tem muitas pessoas é, do próprio Canadá vindo para cá, fazendo investimentos aqui, porque eles conseguem ver uma margem maior de crescimento. E tudo é lucro, né? as pessoas querem lucrar. E elas vão vir para cá para investir em imóveis, porque está chegando mais gente, então vai construir, o mercado vai ficar mais aquecido. Então é essa que é a real intenção do governo canadense. Trazer pessoas para manter e continuar o país funcionando. É lógico que ele precisa de uma mão de obra qualificada, ele precisa de uma mão de obra que fala inglês, que fala francês e que atenda às necessidades que hoje é, o Canadá ele precisa. É, por falar nisso, eu vou estar fazendo uma live hoje, tá, lá no clube de membros, vou colocar aqui para vocês, aqui, ó, só para vocês é, ficarem cientes. Eu vou estar fazendo uma live hoje no clube de membros, é falando às 20 horas, falando quais as profissões no Canadá, os empregadores estão realmente dispostos a contratar estrangeiros. E essas profissões, eu não estou tirando elas da minha cabeça. Eu estou tirando ela de é, uma lista oficial onde empresas, elas conseguiram autorização para contratar esses estrangeiros. E quando a empresa ela chega a fazer isso, é porque ela realmente ela não conseguiu essa mão de obra aqui, nem com canadense, nem com residente permanente. Então, se você tem interesse em saber disso aí, é, é, aqui embaixo, inscreva-se no canal, ao lado tem é, Seja Membro. Você pode estar tá fazendo a sua inscrição lá e fazendo parte aí do clube de membros do canal, que é uma forma que eu tenho também de continuar é produzindo conteúdos gratuitos para as outras pessoas, né? São essas pessoas lá do membro que, através das doações, elas eh, me permitiram comprar câmera, comprar tripode, comprar um microfone de qualidade, que ainda está para chegar. Eu, por isso que eu estou gravando esse, esse vídeo novamente, porque ontem deu problema na live. E eu acho cara, eu tenho que passar essa informação mais clara para as pessoas. Então, se você tiver interesse, inscreva-se lá eh, no Clube de Membros e a gente vai se encontrar hoje, às 20 horas, com esse tema da live aí. Beleza? Voltando aqui, então, no que eu queria dizer para vocês ah, sobre como foi como foi a missão de recrutamento da província de New Brunswick. Bom, as pessoas que entraram em contato comigo, é, mais de 50 pessoas, eu fiquei sabendo que tinha um total nessa live de 100 pessoas, entre brasileiros e outras pessoas da América do Sul, foi a primeira feira que a província, que eu tenha conhecimento, tá galera, pelo menos, foi a primeira feira que a província de New Brunswick ela fez é, para brasileiros. Tá? E o que, que eles falaram comigo, Cláudio? Lá nessa feira, eles falaram sobre as condições da província, eles falaram sobre as vantagens de estar tá vindo para New Brunswick, é, a saúde, é, a educação gratuita, o custo de moradia comparado com outras cidades, a posição geográfica que, que, que New Brunswick está... Então, foram vários fatores, eles tiraram dúvidas das pessoas, explicaram sobre os processos provinciais, explicaram sobre o programa do Atlântico, que, mais uma vez, é um programa que foi criado para atrair gente para o Atlântico, que é a região mais velha. E New Brunswick é a segunda província mais velha do Canadá em termos de idade, tá? Muita gente com 65 anos. Eu vou compartilhar um dado com vocês rapidinho aqui também sobre isso. E, e, nessa, e nessa... Só falar sobre a feira e falaram tudo sobre isso aí, com as pessoas. E qual foi a grande, assim, digamos, atração, coisa bacana que eu achei? Eles comunicaram aos participantes que eles já, que eles já, já tinham enviado agora os resumês, os perfis dessas pessoas que estavam ali para os empregadores que estão precisando daquelas mãos de obras, daquela mão de obra que estava naquela lista, né? quando eu anunciei o post aqui para vocês. Agora, então, esses empregadores, com essa lista, provavelmente, eles tendo perfis que sejam interessantes, eles irão entrar em contato, irão marcar entrevista. Normalmente, será isso que irá acontecer. Cláudio é garantia do filhão que todo mundo vai ser chamado? É lógico que não. Já falei mais de mil vezes. Garantia que a gente tem aqui é a morte. E a outra garantia é que depois de morte ter a vida eterna com Cristo. Essa é a minha garantia. A garantia que eu sei que existe é essa. A morte, todos vocês sabem. Viver com Cristo, alguns ainda não sabem. Mas não tem nada garantido aqui na Terra. Tudo são é, opções para irmos, lutarmos e conquistarmos. Não tem jeito de ter uma fórmula mágica, um regrinho, faz isso, consegue isso. Não existe isso em nada. Né? Você faz curso superior, você forma, você começa a trabalhar, a empresa não garante que você vai ficar trabalhando, você tem que pagar seu financiamento no Brasil, você tem que pagar a prestação de carro não existe garantia. Se você for pensar em garantia, você não vai fazer nada nessa vida. Isso não significa que você fazendo isso, você vai conseguir chegar aqui, mas significa que já é um movimento e já é um passo além do que outras pessoas fizeram, às vezes por não ter os requisitos, às vezes por não acompanhar o canal, às vezes por não terem conhecimento mesmo, de como que isso iria funcionar, beleza? Então, basicamente é isso. Agora é esperar, aguardar as empresas entrarem em contato, porque a imigração ela não vai parar, pessoal. A província ela não vai parar de atrair pessoas. Então, eu quero compartilhar com vocês rapidinho aqui, no próprio site da província. É... Eu acho que já está aparecendo para vocês aí. tá? Ontem faltou o áudio. Aqui tem um plano de ação da província de New Brunswick para os próximos anos, tá? E aqui ele fala o seguinte, ó, onde está marcado aqui, ó. Dá suporte para os empregadores, conectando eles a trabalhadores que estão na província em outras partes do Canadá ou através de recrutamento internacional. E foi isto que a província de New Brunswick fez com essa feira. Ela conectou os trabalhadores da América Latina, da América do Sul e Brasil, se eu não me engano, é, que segundo o pessoal me informou, foram mais de 100 pessoas participantes lá, conectou eles aos empregadores. Então, os empregadores eles já estão automaticamente com é, o perfil, o profile de, das pessoas que participaram lá. Agora é orar e torcer para ser chamado para uma entrevista. E lembrando também que o programa do IPP está parado, né? para pessoas que estão fora do Canadá, mas os programas provinciais de Newburgh, eles continuam operando. O site da província fala claramente, se você precisa de uma mão de obra, você não está encontrando, o programa provincial, ele continua. Então, use o programa provincial, é, é, nomeação provincial, né, ao invés do IPP, enquanto não resolve essa situação aí é, mundial de saúde. Tá? É, e uma outra coisa, deixa eu voltar aqui também, espero que esteja funcionando hoje, até o microfone chegar. É... Isso aqui, ó. Nos próximos 10 anos, 120 mil trabalhos irão estar disponíveis na província. Deixa eu tentar. Tentar colocar para vocês essa tela rapidinho, tá? Sem ter muito. Sem tomar muito tempo de vocês que é essa aqui. ó. Isso aqui, ó, no site da CBC, eu estou usando aqui o, o site da CBC, que isso aqui é da minha filha, tá, o negócio de jogos, essas coisas assim. Fala aqui, ó, nos próximos 10 anos... Opa! Aqui, ó, nos próximos 10 anos, 120 mil trabalhos irão estar disponíveis na nossa província, resultando em mais pessoas e mais trabalho do que pessoas é, capazes de preenchê-las. Então, não é uma conversa, isso é fato, e não tem como mais é, a província fazer olho, olhos, gros, fazer olho grosso, né? É fechar o olho para isso aí. Eles falam aqui, ó, nessa reportagem aqui, ó, é, que mais de... aqui, ó. Aqui fala o seguinte, ó. As pessoas acham... Que eles podem resolver os problemas demográficos da noite para o dia. Não. Esta é uma bola de neve que vem, cres... que vem rolando ladeira abaixo nos últimos 50 anos. Ou eles tomam a providência agora, né? é, é drástica, por isso que você vê aí as províncias, é, essas rodadas, e para aumentar o número de imigração, ou realmente é, vai entrar em colapso mesmo. Aqui, ó, hoje tem mais de 171 mil pessoas. É, acima de 65 anos, ou seja, são pessoas aposentadas. É, então, não, não chega gente o suficiente para suprir essa demanda aí, tá? Então, voltar aqui com vocês aqui. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. E vamos aguardar as outras notícias. E eu estarei sempre aqui trazendo as notícias em primeira mão. Se você chegou agora, se essa informação te agregou alguma coisa, se você gostou do canal, inscreva-se, compartilhe com seus amigos aí, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Mais uma vez, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links onde eu conto meu passo a passo. Tem muita gente nova chegando no canal que não sabe assim absolutamente nada. Está começando do zero. Então, tem muito conteúdo aqui e tem ajudado várias pessoas. Que são, é isso que elas falam comigo aqui, que enviam mensagem tanto aqui como lá no Instagram. Beleza? Então, é isso aí. Deus abençoe vocês. Um ótimo final de semana e a gente se vê no próximo vídeo, e se você tiver interesse, hoje temos a live, lá às 20 horas, lá no Clube de Membros. Deus abençoe vocês, como sempre, um abraço!